Olá, aqui é o Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo de psicologia. Hoje eu quero falar sobre como foi meu dia lá na praia de Copacabana. Eu fui convidado por um amigo meu chamado Ramon Amaral. Ele é um grande mágico, um grande ilusionista, especialista na arte do pickpocket aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil, como no mundo também. E eu quero falar sobre como foi a experiência de ter hipnotizado algumas pessoas lá na praia de Copacabana e sobre como funciona a mente humana quando se tratando de uma de uma hipnose, de uma sugestão direta, enfim, as reações que acontecem na nossa mente com relação a isso, beleza? Então hoje o evento foi é, um evento, o primeiro evento de vários que vão ter lá e foi bem bacana porque muitas pessoas não sabiam de fato ali o que estava acontecendo, né? muitas muitos curiosos chegaram para uh, ver um, um, um pouco de das, das diferentes tipos de artes com relação à mente humana, ilusionismo, mágica, hipnose, enfim... E uma determinada. duas pessoas que eu hipnotizei, elas queriam ter uma experiência pra, de, de viajar para diferentes partes do mundo. Uma menina, ela quis viajar para a Irlanda e um outro rapaz, ele quis viajar para o Afeganistão. Essa menina que falou que queria viajar para a Irlanda, ela queria justamente ir para lá para viver um, um estilo de vida com um pouco mais de liberdade, já que lá é, o consumo de maconha ou de outros, outros tipos de psicoativos são permitidos. Então. Ela pediu, né, até um pouco estranho falar isso no vídeo, mas ela pediu para fazer uma viagem para lá, para realmente poder ver uma cultura diferente, ver algo de completamente diferente. E depois da hipnose, ela relatou que ela fez a viagem, chegou é, numa praça, num parque, ela viu as pessoas lá usando maconha, e os policiais não prendiam, não faziam nada e tal, e ela voltou de fato depois para o Brasil é, e relatou isso, para o Brasil, né, no caso, dentro da mente dela, e relatou isso através da, da hipnose. E um outro rapaz, no caso, ele queria viajar para o Afeganistão. E aí eu fiz a hipnose com ele, ele viajou para o Afeganistão e depois ele voltou também para o Brasil. E ele ele simplesmente falou um pouco dessa experiência. O mais engraçado é que nas duas hipnoses que eu fiz, eu não dei sugestões diretas do que as pessoas iriam ver tecnicamente. Eu dei sugestões genéricas. E as pessoas, elas, a mente, a própria mente da pessoa, das pessoas, dessas duas pessoas, é, completou com aquilo que elas desejavam vivenciar nesses lugares. Então, só para ficar um pouco mais claro, é, no caso do rapaz que eu hipnotizei, ele falou que ele se imaginou viajando para o Afeganistão, é, salvando as crianças que eram reféns, é, salvando o país, é, ajudando a... a Terminar com uma guerra que estava existindo lá, e quando ele voltou, ele foi muito reconhecido, foi aplaudido, as pessoas gostavam muito dele, enfim. E ele abriu os olhos, ele relatou tudo isso com muita alegria, com muita felicidade. Só que o ponto mais engraçado disso tudo é que eu não falei nada disso para ele. Durante as sugestões que eu dei, eu dei sugestões muito genéricas: ah, agora você vai pegar o um avião, agora você vai chegar lá, se imagina chegando, pousando, fazendo o que você gostaria de fazer, e assim por diante. Então, a mente dele preencheu com todos esses pontos para realmente mostrar a vivência que ele gostaria de ter lá, do porquê ele quis ir para lá, do que tinha dentro da mente dele, do inconsciente dele, que fizesse com que ele desejasse de fato ir para lá. Então, essa lição muito importante que eu quero compartilhar com vocês. É, a nossa mente ela tende a preencher diferentes tipos de, de lacunas mesmo, seja na hipnose, seja no dia a dia, seja na realidade. Ela preenche lacunas conforme a o nosso, a nosso tipo de interpretação de uma determinada situação. Então, por exemplo, é, vamos supor que você e eu e outras pessoas estejam no mesmo ambiente e que aconteça um determinado fenômeno. As chances são que nenhum de nós vá conseguir enxergar todos os fenômenos é, com total simetria, com total, é, com total concordância, porque a mente de cada uma das pessoas envolvidas aquele estímulo comum, ela vai tender a preencher aquele fenômeno é, com as suas próprias experiências, com as suas próprias expectativas. Então, vou dar um exemplo, sei lá, de uma festa. De repente, para uma pessoa, uma festa foi muito boa, mas de repente para uma outra pessoa, uma festa foi uma porcaria. De repente, um vídeo aqui no YouTube, esse vídeo mesmo que você está assistindo, de repente, para alguém esse vídeo esteja muito bom e para alguém esse vídeo esteja muito ruim. Então, as pessoas... esse é o bacana da fenomenologia. As pessoas são... É são estimulados pelo mesmo fenômeno, mas a interpretação que cada uma vai dar, o preenchimento que cada uma vai dar, vai ser completamente diferente com relação às expectativas. Então, se a sua expectativa ao ver esse vídeo foi, se ela ouviu alguma coisa diferente, enfim, não sei se sua expectativa foi atendido ou não, mas pelo menos dá um dedo aí no like, coloca em curtir para eu saber se foi e se não foi coloca um dedo em não curtir, dá um dislike para eu saber, pô, esse vídeo é uma bosta. Mas, em resumo, a nossa mente ela preenche. Então procure prestar atenção, uma dica agora positiva, né? procure prestar atenção se todas as informações que estão sendo preenchidas pela sua mente estão sendo positivas, porque muitas das vezes a sua mente ela pode preencher com coisas ruins, é, com comentários ruins, com sensações ruins. Isso significa com relação à programação mental, que pode ser que a sua programação mental durante anos, anos e anos e anos foi constituída para preencher tudo o que acontece de uma forma negativa. Mas, se tudo que você interpreta, tudo que você visualiza, visualiza for positivo, as chances são que a sua mente ela consegue interpretar tudo isso para o positivo. Né? Acho que até é meio óbvio. Mas, uh... até me perdi, mas... Qual a grande mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo? Né? É que, independente daquilo que você é, é, vive ou não, a sua mente ela oscila entre consciente e inconsciente, consciente e consciente, consciente e inconsciente. E no caso dessas duas pessoas que eu hipnotizei, o inconsciente delas preencheu com a informação que elas gostariam de ter. E aí eu quero deixar talvez uma pergunta para você, que é uma pergunta difícil, mas que se você praticar você vai conseguir chegar a, ao ponto exato. É, eu quero que você pare para pensar em tudo que está acontecendo com você ultimamente. Será que, será que você está plenamente consciente de tudo que está acontecendo com você, ou será que, em alguns momentos, a sua mente ela preenche, ela preenche essa lacuna com algo negativo e você simplesmente embarca é, nessa sugestão negativa e acaba ficando triste. É, é, basicamente isso. Eu é, não sei se você vem percebendo ou não, mas os meus últimos vídeos eu sempre procuro trazer coisas positivas, trazer coisas que realmente vá transformar a sua vida, que vá transformar a minha vida também, porque às vezes eu gravo e eu vejo também os vídeos e escuto uma, duas, três vezes. É... Enfim, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum nós vermos muitas pessoas que vão desanimar, que vão, enfim, ceder a expressões negativas, ou então que vão, de uma certa forma, querer viver de uma aparência. Né? Às vezes as pessoas elas estão por dentro destruídas, mas querendo manter uma imagem assim bem sólida, ou até mesmo escondendo uh, o que elas vivem de verdade. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é essa. Tipo, não se preocupa é, se você não está legal, enfim, se você alguma coisa está dando errado. Procure se alimentar, assim como... Hum, boa noite, tudo bem? Uau. Boa noite ah, Assim como assim como você come alguma coisa, sei lá, um, um arroz, e um feijão, uma carne Procure se alimentar também de informações que vão fazer com que a sua vida, com que a sua mente seja melhor A sua vida fique no positivo Porque é, é um alimento de fato Se você não se alimentar de informações, se você não se alimentar de é, de, de palestras, de vídeos, de áudios, de pessoas positivas, de pessoas que vão te colocar para cima De pessoas que é de fato vão fazer com que a sua vida seja melhor Você vai acabar passando fome nessa área da sua vida E se você passar fome nessa área da sua vida, que os problemas vão começar a acontecer Que vai começar a doer, que realmente vai começar a ficar muito ruim Então se cerque de pessoas boas, se cerque de pessoas positivas E as coisas vão continuar ou vão começar a acontecer na sua vida como deveriam acontecer, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica em curtir. Se não gostou também, clica em não curtir. E é isso aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E cerque-se de pessoas positivas.